casa, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Pessoal, acabaram de passar essa lenda aqui pra gente. Disseram que a casa é atormentada, assombrada. E hoje a gente vai fazer a exploração pra gente estar voltando à noite, de madrugada, pra fazer a investigação sobrenatural. O que que você acha olhando ela assim por fora, Thaís? Já parece que está bastante tempo abandonada, hein? Parece que faz tempo, hein? Mas ela, ela não é abandonada completamente, né? Porque a grama tá cortadinha. E, pessoal, falaram pra gente que a casa é assombrada, só que não passaram a história. Falaram que é pra gente descobrir e aí, Thaís? Desafiaram a gente, uhum, né? Aham, sinistro. O que você acha? Cabuloso, né? Vamos conhecer? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Thiago, já de início aqui, ó, parece que tem um. Acho que era garagem aqui, ó. E olha isso. Parece que a casa ser grande, hein, cara? Ah, era uma garagem aqui. Parece que tem alguma construção, algum banheiro. Tem uma porta lá, ó. Vamos dá uma olhada. Vamos entrar por aqui porque eu acho que aqui ah, é tem acesso porta lá. lá, É, né? tem uma porta lá no fundo. Ah, verdade. Ó, que já tá bem destruído. Tá. Caraca, Nossa, velho, Maria. essa casa aqui é sinistra. Né? Mas qual assisti. será o mistério dessa casa? Então. Que falaram que é pra gente descobrir? Não sei, Thiago. que ela é tensa, né, velho? É tensa? Uma caixa d'água aí travando o caminho. Licença! Viu? Olha isso, assim, não tem bicho. Licença. Cara, olha isso aqui. Isso. Não faço armadilha? Olha essa janela, Thiago de de aranha, tá muito tempo abandonado isso aqui, cara, ver essa porta. Essa porta, e aqui eu acho que tinha fofo, fofo, acho que tinha forro, forro, forro, Fofo. e aqui, nossa, tá falando que o dono daqui era fofo, ah, ah, esse aqui é legal, o cara tava dormindo, tava uma dor de barriga dele, ele já ia pra lá, já ia pagar bateu um... no um banheiro, banheiro, é a uma suíte. Ela tá não é daqui, não. Não, é, não é suíte presidencial. Thaís, é se liga. Uma corda. Uma corda. Se já é um mistério, pode ser alguma coisa. Se já é um mistério, o que, que será aconteceu? Alguma coisa do que já aconteceu. Por que aqui? tem uma corda ali? Então. Galera, a gente foi desafiado, falaram pra gente que é assombrado e mandaram a gente investigar. E a gente tem que descobrir qual é a Sim. história desse problema. A gente tá aqui hoje. Pra explorar, mas a gente vai voltar de madrugada. Tiago, você reparou que que tem duas janelas ó, na sala? Aqui e aqui? Ah, é verdade. Tem duas janelas. Olha esse, essa rachadura aí. Qual oh, o posso. piso? Não tá posso. vendo que é um piso bem antigo, ó. Tem. Olha aqui. Coração. Ah, verdade. Piso bem antigo. Aí é o que, Olha certo? marcas de mão. Uhum. Tá vendo? Isso aqui parece bala de tiro. É, buraco de tiro, tá? Parece. Parece isso. Tem bastante. Isso, hum, isso, velho. Muito. Aqui já é taquinho ó, no chão. Tá vendo? É mesmo? Já é tá taquinho. Thaís, o que será que aconteceu aqui? Eu não sei. Tô andando aqui, tô cada vez. Eu achei estranho. Tá achando porta. mais estranho esse lugar. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem uns pedaços de forro aqui. Tá no fundo, tem mais construção. Olha aqui, cara. Tiago, eu acho que essa casa tem no mínimo uns 10 anos abandonada, É né? mais. Tem, anos. tem mais. Mais de 10 anos. Tem gente que assiste o nosso canal, né, Thaís? E passa as lendas pra gente e fala: duvido, você vai lá. Foi no caso daqui, né, Thaís? Só que não Sim. passaram pra gente a história do local. Falaram uhum. que é pra gente descobrir. Mas. Pode ser que não seja assombrada, pode né, ser Tiago? Não seja assombrada. Mas pode ser que seja. A gente precisa de vir de noite pra fazer a investigação. É misteriosa. Hoje a gente veio só pra conhecer, né? Hoje Olha a gente aqui. veio só pra conhecer. Nossa. Cara, tia tem Eu ia tomar cuidado com a Aranha, hein, cara? Que que era aí? Outro Nossa quarto. Nossa senhora. Quantos quartos, hein, cara? Olha isso aqui. Ai, ai. Nossa, Cê cara. Você suadejou. Olha toda a parede, gente. Olha isso. A casa do beijo. <risos> O você acha, velho? É, coloca o título com a casa do beijo, porque. A casa do beijo. Caraca. A gente não sabe muito. o que, que aconteceu, aconteceu aqui. É a casa do beijo. Vínhamos conhecer a casa do beijo. Caraca. Calma, o que a pessoa que tinha na cabeça de passar batom e ficou Sim, beijando na parede? Por é cor. Será que era uma criança? Será que cada vez que, que saía, beijava, será que tem algum significado esse então. monte de beijo? Que é... Ó, tem um monte de, de cores. Estranho. Muito. Alguém be... aí já beijou muito. a parede? E ainda mais esse tanto? Comenta aí. Você já beijou a parede, tênis? Eu não, e você já beijou a parede, não. Certeza? Certeza. Rapaz. Eu vou aprender a beijar. Eu fiz igual aquele pessoal, apanhava um gelo no copo e E até hoje você não aprendeu. Olha, olha <risos> tirando. Aqui era o quê? Cozinha não era, amor, porque não tem encanamento, ó. Será? Aqui, ó o chão já. Amor, olha é muito uhum. diferente, ó. Os quartos de taquinho, ali é piso e aqui já é um vermelhão. Então, cara. Não tem forro também. Tinha, ah, tá? Tinha. Tinha, aqui no quarto eu vi que tinha, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tinha arrancar mesmo. Tinha fogo e eles forraram ela. É, porque ali tinha... Hein, aqui era a cozinha sim. Era a cozinha ali, ah, ó. ó. O encaramento da cozinha. Ah, Ó, do ó, chão. E aqui a torneira. De Que era a cozinha. No meio da casa, porque tem mais cômodo ali? Estranho, né? Nossa, Nossa, Tiago. Olha o de garrafa aqui. Oi, o tanto de garrafa só era... Ou pode ser colocada aqui, né? Ah, Alguém pode sim. ser que tra trouxe pra cá, né? Deixa eu ver aqui. Tá meio afundado. Deixa aí? Como do estranho. O que que é? Vai lá dentro pra ver se assim, não tem lixo. Não? Banheiro. Ah, eu sei que é um banheiro. É, é um vaso tá. Um vaso atrás da porta. Tiago, estranho isso aqui, hein, cara? Estranho. Tá muito, muito estranho essa casa. Uns cômodos hum. diferentes, né? Estranho. O que é aí? Deixa eu ver. Ah, mato muito legal bastante nada ó bebida garrafa de bebida bastante né cara não sei se foi colocado aqui isso aqui e essa cadeira ela pia lá onde tá tá então, aqui essa parte é aquela uma lá ó qual que nós viu de lá é. né aquela parte lá ó aqui ó, o quê? Tipo, despe... Oi, é o que tipo pode onde olha que parece não fala o nome não mas parece não parece um pouco seco né é, Thiago, olha isso aqui. Pra que, que tem escondo aqui? Nossa, fedor que tá aqui? Então, e tá na terra aí. Tá na terra. Nossa, Thiago, que estranho, cara. Sinistro, então é isso. isso. Tem um negócio aqui. Nossa, pessoal, essa parte tá fedendo muito. Tá. Muito estranho esse negócio aqui, cara. Estranho, estranho, estranho. É estranho Sei lá. O que, que você achou, Thiago, daqui? Cara, ó, tinha trilho, ó, tá vendo? a cortina. Ah, Ó, a casa é sinistra, né? Aham. Uhum. Agora, eu não, não consegui identificar nada. Duas coisas que eu achei muito estranhas aqui nessa casa. A corda. Aham. Uhum. E os beijos. Sim. eu se... achei tudo sinistro. Eu achei os cômodos, Não, tudo sinistro, mas é que eu achei estranho, assim, pra... Não sei, cara, se tem alguma pista. Então. Entendeu? Não sei se é alguma pista. Pode ser. Não é? O que aconteceu, né? É. Porque ela se assombrada Ai, eu achei que era uma santa, Thiago, mas é uma garrafa. Eu achei ah, que era uma pai, santa, vir, né? cara. Que estranho. Fome ali. Fome cedo, e o que, que você acha? Você vai querer vir aqui Boa. Ah, de madrugada? Três. Desafiar o Thiago Furacão, filho? Esquece, filho. Quero ver o meu vinho. Vai querer vir? Vou tentar, ah, gente. Essa vir. casa aqui é grande, vai dar um negócio é ruim. Cada cômodo de uma cor, né? Cada cômodo. Ó, de uma Aqui é cor. verde, aquele lá é branco, aquele primeiro cômodo. Aí não tem cor, É uma cinza, aqui já é amarelo. amarelo. O quarto é rosa. Tiago, cada cômodo aqui é de uma Eu cor. Eu cada um de uma cor, cada uhum. um de um jeito. Mas, pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu fui desafiado a entrar nessa casa aqui e investigar. E a gente vai. Fazer esse, vai cumprir esse desafio, né, Thaís? Sim. A gente vai aqui voltar aqui para poder investigar. Então fica ligado no canal Tiago Furacão, o link tá aí na descrição, que a gente em breve estará voltando aqui nessa casa às três horas da manhã e vendo se realmente a casa é assombrada e qual será o mistério dessa casa. Isso mesmo. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.